Olá numerologistas, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um aulão de numerologia. Muito prazer, eu sou o Garcia, eu sou pesquisador, estudioso historiador de numerologia e eu criei essa série de aulas para você aprender um pouco mais sobre a história real da numerologia ser capaz de diferenciar a litimancia ou numerologia esotérica da numerologia real. Né? É muito importante lembrar que nessas aulas eu falo da história real da numerologia e suas pseudo-derivações esotéricas, né? então não vamos ficar perdendo tempo discutindo crenças ou apegados a elas, senão você acaba é, deixando, na verdade, de aprender. E o importante não é aquilo que nós acreditamos e seguimos, mas por que nós acreditamos e estamos seguindo. Né? E nós só vamos ter respostas conhecendo a história e a origem daquilo que nós nos identificamos. E tudo sempre tem uma explicação lógica. Né? E apesar de toda a mistificação que foi criada, a numerologia não é uma exceção. Então eu peço que a partir de agora você esqueça suas crenças e esteja aberto para entender a origem e a história dessa pseudonumerologia que é chamada popularmente de numerologia pitagórica. Então vamos começar nosso segundo aulão de numerologia falando sobre a história e a origem oficial da numerologia conhecida como pitagórica. No aulão anterior, se você não assistiu, eu recomendo que você assista, né, para não perder a sequência desse, desse curso. Nós falamos um pouco sobre a história da numerologia desde as suas supostas origens até as suas associações místicas que nós vemos hoje. E agora nós vamos esclarecendo de uma vez por todas o que eu acho que é uma das questões mais mal entendidas e mais distorcidas da história da intimacia ou da numerologia pitagórica, que é de onde veio realmente essa ideia da numerologia que nós chamamos aí de Pitagórica. Né? Então, entenda que toda crença, antes de se tornar uma crença, envolve vários conceitos diferentes, passa por transformações que aos poucos vão sendo incorporadas durante a sua trajetória e história, né? até se tornarem parte da realidade da vida de algumas pessoas e até chegar na versão final que nós chegamos, vamos um dia conhecer. Né? Então, vamos partir do ponto de partida, né? que é aquilo que deu origem à aritmancia pitagórica, antes mesmo de ela ser conhecida sequer entendida como numerologia na versão que nós conhecemos hoje. E uma coisa que todos nós devemos concordar é que a atividade impulsiona a evolução humana, tanto quanto a rivalidade. Né? E apesar de todo o coletivismo e cooperativismo, paz e amor pregado intensamente pensamento aí pelos movimentos esotéricos de nova era, é indiscutível que existe uma rivalidade muito grande né? entre esses movimentos esotéricos, é, é, que seguem a numerologia chamada de Pitagórica, Astrologia e outras técnicas, com os movimentos mais espiritualistas, né? que são adeptos, por exemplo, da chamada numerologia cabalística. Cada um tentando impor a sua numerologia como verdadeira e melhor do que a outra, na verdade. Né? Então, a primeira coisa que fica muito clara quando você começa a se aprofundar na história da numerologia é que foi justamente essa rivalidade que deu o start né, aí ao sistema de aritmancia chamado hoje de numerologia pitagórica. Como pesquisador, é uma coisa que eu aprendi, e que É que para entender alguma coisa, você precisa conhecer primeiro tudo o que está diretamente ou indiretamente envolvido na, naquilo. Né? Mesmo antes de ela existir. Então, tudo que existe começa com uma ideia que vai evoluindo e se transformando até se tornar o que nós conhecemos como tal em um momento específico aí da vida. Então, se algo leva o nome de Pitágoras, né? ou usa o nome de Pitágoras, a primeira coisa que nós devemos entender é quem foi Pitágoras e como ele contribuiu, né, que, se é que contribuiu com aquilo que leva ou usa o seu nome. Resumidamente, então, Pitágoras foi um filósofo e matemático grego que viveu entre os anos de 570 e 495 antes da Era Comum, tá, que deixou vários ensinamentos políticos, religiosos, que influenciaram inclusive a filosofia de Platão, e de Aristóteles, né, e que através deles acabou influenciando toda a filosofia é, ocidental. Mas se você pesquisa todos os estudos de Pitágoras, as suas teorias, as biografias de Pitágoras, inclusive, as únicas coisas que podem ser acreditadas realmente a ele são descobertas de teorias matemáticas e científicas, né, como o Teorema de Pitágoras, que nós conhecemos aí da escola, que foi desenvolvido por ele, é, a teoria dos cinco sólidos regulares, a teoria das proporções entre outras sim, teorias científicas e matemáticas, tá? Pitágoras também era um amante estudioso da música, né? E na visão dele, existe uma relação entre as notas musicais e a matemática, né? Essa é, ideia, inclusive, é usada até hoje na música para estabelecer a relação entre tons, semitons, né? E outros pontos aí, questões. Musicais, né? todos os elementos musicais, melodia, ritmo e harmonia são calculados, medidos e classificados por números. Tá? Na área da filosofia, a chamada escola pitagórica, que era uma seita, na verdade, muito restrita, inclusive, se conta que um de seus seguidores, chamado Ipasso de Metaponto, teria sido não só excomungado por Pitágoras, como possivelmente até assassinado pelos pitagóricos por ter descoberto algo que contrariava todo o conhecimento cosmológico e matemático de Pitágoras, né? os chamados números irracionais. Só para situar número irracional é um número real que não pode ser obtido pela divisão de dois números inteiros. Né? De uma forma mais fácil são os números reais, mas é, que não são obtidos de forma racional. Vamos dizer. Então Pitágoras foi é, da era pré-Sócrates, né? antes de Sócrates. E nessa época já se tentava descobrir a composição e a origem do universo. E na Grécia Antiga, isso era chamado de cosmologia. E na visão de Pitágoras, todo o universo era uma organização, né? ou era organizado ou codificado numericamente essencialmente em muitos. Né? E para criar uma cronologia, ele atribuiu ao número 1, um, que representa a ideia da unidade, como a origem de tudo, né? onde tudo começou. Pitágoras e seus seguidores acreditavam também que havia uma relação fundamental entre a música, a matemática, e a organização cosmológica com a composição das almas das pessoas, né? Pois todos esses elementos naturais eram visão na visão pitagórica regidos por formas também é, matemáticas e numéricas, né? Os pitagóricos acreditavam, inclusive, na reencarnação da alma ou na transmigração de corpos, né? Que é quase toda a doutrina da seita pitagórica, inclusive. E era baseado na ideia da purificação da alma por meio da vida corpórea, até que a alma atingisse um estado de purificação total e alcançasse a vida eterna. Né? O que nós chamamos hoje de princípio do reencarnacionismo. Né? E ele defendia que só seria possível alcançar essa evolução através da sabedoria. Foi dito também oficialmente que ele foi o primeiro homem a se autodeterminar um filósofo. Né? Aristóteles, inclusive, afirmava que Pitágoras foi o criador da palavra filósofo, que significa amante da sabedoria. O Pitágoras também é o primeiro estudioso a dividir o globo terrestre em cinco zonas climáticas. Né? Aquilo que hoje nós conhecemos como trópicos. Né? Temos o trópico de câncer no hemisfério norte, o trópico de Capricórnio no hemisfério sul, o trópico do Equador, que é aquele central, que predomina aqui, inclusive, no Brasil, mais os círculos polares, né? o Ártico e o... Antártico. Fora isso, todo o misticismo e lenda criado em torno do nome de Pitágoras é só lenda. Né? É... E não existe registrado em nenhum lugar que Pitágoras sequer se envolveu com a numerologia. Tudo não passa de especulação, tentando usar a autoridade de Pitágoras para dar credibilidade a alguma ideia ou teoria usando o nome dele. Então, nós sabemos com certeza, tá? isso a história, inclusive, nos prova, não sei o que estou falando. E Pitágoras nunca desenvolveu nenhum estudo, nem nada ligado à numerologia, à ou qualquer forma de uso dos números na adivinhação ou relacionado a isso. Tá? Então agora, vamos deixar um pouco Pitágoras de lado. Né? É, daqui a pouco nós vamos voltar a ele. A crença em algo transcendente sempre fez parte da história da humanidade. E na visão filosófica, toda a história do Ocidente se baseia no conceito de como os humanos se tornaram mais individualistas, e passaram a pensar mais em si mesmos, como seres que poderiam moldar o mundo, e que até que nos anos 70 né, surgiram aí, é, as comunidades religiosas ocultistas dentro dos movimentos hippies americanos, conhecidas hoje como movimentos esotéricos de nova era, que foram, na verdade, uma manifestação realmente anárquica né, contra a rigidez e dogmas do cristianismo e contra os valores morais defendidos pelo cristianismo, que eles consideravam rígidos e controladores, né? mas que na verdade tinha mesmo era um fundamento político, baseado no comunismo libertário e nas raízes marxistas, inclusive. né? E nessa anarquia, cada um deles possuía seus mestres teóricos e seus líderes místicos preferidos, né? os gurus. E enquanto eles esperavam por uma nova era de amor e luz, né? a famosa era de aquário, que na ideia deles antecipava a paz mundial e a fraternidade entre todos os seres vivos e não vivos do planeta, através da transformação e da cura interior, né? acreditando que isso criaria um mundo de paz e amor, que seria alcançado nessa suposta era é, de aquário, pela igualdade entre todos e pela preservação do planeta. Né? Aliás, paz e amor é a palavra de guerra que os esotéricos usam até hoje. Né? apesar de eles não serem nem um pouco pacíficos ou tolerantes com aqueles que discordam deles. Né? Eu posso, inclusive, falar isso com conhecimento próprio, porque eu sofro ataques constantes dos esotéricos de Nova Era, justamente por discordar e confrontar as ideias deles. Né? Mas, dentro dessa ideologia, eles acreditavam que seriam capazes de mudar o mundo. E foi por essa ideologia também que os defensores mais ferrenhos desses movimentos é, começaram, então, a distorcer e juntar, conforme a sua conveniência, diferentes conceitos de seitas religiões, né, e manipular teorias científicas que ao longo do tempo, através de muita especulação filosófica, acabou chegando nesse esoterismo moderno aí como nós conhecemos, se baseia no entendimento gnóstico que era justamente muito divulgado nos finais dos anos 60, início dos anos 70, né, época desse movimento hippie aí pelo colombiano Samael Almuer, né. E agora você já começa a entender por que eu sempre digo que todas as interpretações usadas na numerologia hoje, pelo menos aqui no Brasil, foram copiadas as suas interpretações das interpretações das lâminas do tarot feitas por Samael Maior, Lembrando que Samael, assim como Pitágoras, nunca se envolveu com a numerologia. Tá? Samael era é gnóstico e percursor do movimento é, gnóstico-esotérico. E... Se, né, pode estar achando um pouco confuso, mas calma que tudo isso vai acabar é, se juntando. Né? Então, seguindo uma cronologia, cerca de meio século antes de tudo isso acontecer em 1905, Sarah Joana Dennis, uma escritora americana mais conhecida como Dawn balier como já havia comentado no aula anterior, publicou um livro chamado O Poder dos Números, né, onde ela se baseava nos princípios da geometria judaica para associar as teorias matemáticas de Pitágora com as referências bíblicas. Tá? mas ela nunca chamou isso de numerologia. Né? Ela nem deu nome, na verdade. Ela nem cogitava que isso fosse um meio de adiviação, usando letras para adivinhar o futuro das pessoas ou interferir neles. Né? O que ela fazia era usar as teorias matemáticas de Pitágoras para substituir letras por números, para tentar entender com mais profundidade os textos bíblicos e descobrir se realmente havia algo que podia estar oculto ou não explícito na escrita né? com letras. Basicamente, era a usando a matemática de Pitágoras. Tá? E foi só anos depois, né, como eu também expliquei no aulão é, da semana passada, que aí sim a doutora Júlia Seton, também americana, que era formada em medicina, por isso era conhecida como doutora, Que né, estudava a, a física existente por trás dos números, começou a usar o termo numerologia para descrever esse estudo que ela fazia e foi aí que surgiu pela primeira vez a ideia de numerologia realmente. Né? E também ainda não era isso que nós conhecemos hoje como numerologia pitagórica ou qualquer a pseudonumerologia. tá Então repare que até aqui, em 1907, não existia numerologia pitagórica nem nenhum outro tipo de numerologia ou pseudonumerologia. Tá? A primeira pessoa que realmente tentou começar a comprovar a numerologia foi Juno Jordan, aluno e discípulo de Júlia Seton, mas essa ideia de numerologia que nós conhecemos hoje, que culminou na Pitagórica, só começou nos anos 70, quando alguns numerologistas, né, estudiosos e adeptos da numerologia, começaram a desenvolver o conceito de usar a conversão de letras em números para analisar a personalidade das pessoas e, e seus efeitos em possíveis eventos. Então, agora nós sabendo tudo isso, né? E só, é só começarmos a ligar, ligando os pontos, né, para entender como tudo isso deu origem à chamada numerologia pitagórica. E nós podemos começar dizendo que a ideia de numerologia pitagórica se deu então em 1905, não porque Pitágoras era numerólogo ou estava envolvido de alguma forma com a numerologia ou coisa parecida. Tá? Muito menos que ele tenha estudado qualquer coisa que se relacionava com a numerologia, mas sim, que a ideia da numerologia pitagórica foi plantada né, quando balier começou a tentar associar as ideias matemáticas de Pitágoras com a geometria e se firmou quando Júlia Seton inventou literalmente a numerologia. Né? Daí surgiu essa relação indireta, vamos dizer assim, de Pitágoras com a numerologia. Tá? Então chegamos agora à rebeldia esotérica dos anos 60 e 70, né, que como falamos, lá no começo, se deram nos movimentos libertários dos hippies americanos que precisavam de alguma coisa para chamar de sua. Né? Rivalizando com a chamada numerologia cabalística que é ortodoxa. Tá, né? Por se considerar ter se originado na gematria, que é uma técnica hermenêutica tradicional fundamentada no misticismo judaico adotado pelo judaísmo cristão e cristianismo. Né? Que, querendo ou não, é uma visão religiosa. Né? Só lembrando que esses movimentos esotéricos de nova era, na verdade, eles são uma rebeldia cristã, tá? um movimento anarco-cristã, que, querendo ou não, é uma visão religiosa também. Né? Foi aí que os esotéricos de nova era começaram a tecer essa colcha de retalho imensa, aí, juntando um monte de crença, de práticas baseadas em muita especulação, e decidiram que os números teriam poder para influenciar as pessoas e o seu destino, tá? tudo puro. Suposição, né? Decidiram e se decidiram esse pronto. E foi dessa anarquia religiosa cristã que surgiu a numerologia pitagórica. Né? A numerologia dita pitagórica surgiu dentro de um conceito cósmico, que é de onde ele deriva, né? de onde deriva o fundamento da numerologia pitagórica, e que existe uma relação entre tudo e os números. Né? Os números adeptos da numerologia pitagórica acreditam realmente que o universo se expressa por meio dos números, que há uma relação divina entre os números e os eventos, né? e que eles possuem uma energia né? capaz de transformar e mudar as pessoas. Distorcendo a teoria de Pitágoras, que dizia que o universo se organiza em número. Né? Cuidado que são ideias bem diferentes. Tá? Expressar uma coisa e organizar é outra, tá? totalmente diferente. A palavra muda todo o sentido das coisas, né? O problema é que as pessoas escutam aquilo que querem ouvir, tá? Então Pitágoras considerava que os números serviam para organizar o universo, tá? Enquanto os esotéricos entendem que os números servem para expressar o universo, tá? Para os adeptos da numerologia pitagórica, ela é é a verdadeira numerologia ocidental e é considerada como uma numerologia moderna e incontestável para apesar de ela não ser. Tá? É, o mais interessante de tudo isso é que a aritmancia pitagórica, erroneamente chamada de numerologia pitagórica, tem as mesmas origens que a cabalística, né? que é a gematria e segue basicamente os mesmos conceitos da cabalística. Tá? É o mesmo que você pegar um fusca transformar em um bug. Né? São as mesmas coisas, né? ou é a mesma coisa, né? Fazendo, conjugando errado. Um bug é um Fusca, com uma carroceria nova. Tá? O que ninguém conta, isso na verdade porque poucas pessoas sabem disso, é que a chamada tabela de conversão pitagórica também tem origem dos métodos de conversão mais utilizados na gematria, chamado de mispar -ecrac, tá? método do valor absoluto. Cheguei a comentar isso rapidamente também na primeira aula, é, inclusive. Tá? Exatamente como método do valor absoluto, a tabela de conversão pitagórica Atribui valor às letras do alfabeto na ordem que elas aparecem no alfabeto, tá? Na da matria, que segue o alfabeto hebraico, Alif, a primeira letra do alfabeto hebraico, tem o valor 1, um. Bet, a segunda, tem valor 2. Assim como no alfabeto latino, a letra A, que é a primeira letra, tem o valor 1, um, né? E a letra B, que é a segunda do alfabeto, tem o valor 2, e assim vai, tá? Então a diferença. Entre eles, é que o alfabeto hebraico diferencia letras no final das palavras, né, consideradas como letras de valores finais. Então, além do 1, 2, 3, etc., as letras finais somam 100 né, ao valor inicial da letra. É por isso que existem letras com valor 100, 200, 300, e etc. Tá? Mas, como no alfabeto latino não temos esse diferencial, a associação vai do 1 um ao 9, começando no A tendo o valor 1, um, né? até a nona letra, que é o i com o valor 9, daí para frente se reduz a posição da letra a um único dígito. Né? Então a décima letra do nosso alfabeto é J, e ela ocupa a décima posição na ordem alfabética, por isso vale 1. Um, 1 né? um mais 0 é igual a 1. Um. Da mesma forma, o O ocupa a 15 posição do alfabeto, então possui valor 6, porque 1 um mais 5 é igual a 6. Tá? E assim se faz com todas as letras. Então agora, você, se você não sabia, né, você já sabe como converter as letras do alfabeto latino né, em números sem precisar a tabela pitagórica. Basta contar é, as letras dos dedos em ordem alfabética e dar a cada uma delas o valor numérico relativo à sua posição no alfabeto. Se você quiser usar a conversão chamada de pitagórica, né, reduzindo aquelas que estão em uma posição superior 9, a 9 é um único dígito. Tá? É tão simples quanto parece, na verdade. né? A conversão utilizada na numerologia pitagórica é exatamente a mesma conversão utilizada na gematria pelo método do valor absoluto mudando apenas as letras do alfabeto, né, o nosso alfabeto. Em termos gerais, né, a numerologia pitagórica considera cinco elementos principais, né, que seriam os mais importantes dentro do mapa numerológico que são conhecidos como o número da alma, que na cabalística é o número da motivação, o número da personalidade, que na cabalística é a impressão, o número do nome ou do poder, né, que seria o número de expressão na cabalística, e o número do dia de nascimento, que é a mesma coisa, na cabalística, né, ou alguns chamam de natalício, né, e o número do caminho de vida, conhecido como o número de destino na numerologia cabalística. Entre todos eles, o número do caminho de vida é considerado pelos adeptos da numerologia pitagórica, tá? o mais importante, já que ele, é ele quem determina e influencia o caminho que você deve seguir para cumprir a missão que lhe foi imposta pelo universo, tá? Só para esclarecer, dentro do esoterismo, quando se fala universo, nós estamos falando de Deus, tá? Supostas leis do universo que você vê fartamente escrita em um mapa numerológico pitagórico, em tudo que envolve esoterismo, né? Assim como na iludida lei da atração, das quais se originam todo o karma, as dívidas, as lições a serem aprendidas, são a equivalência, a lei de Deus, tá? Dos cristãos e do judaísmo. Cristão, né? E qual é a diferença entre as leis de Deus do... e as leis do Deus Universo, né? dos esotéricos? Na verdade não é nenhuma, né? é um nome diferente para a mesma coisa. É só para contrariar mesmo e dizer que tem um Deus para chamar de seu. Tá? Então entenda que isso não é uma crítica, tá? é uma aula. E como qualquer boa aula, se deve abordar a realidade de todos os aspectos. Né? E o que é oficial, aquilo que pode ser comprovado na história. Então, com base em anos de investigação, pesquisa. E estudo, fica claro que o sistema pitagórico, na realidade, é um sistema adaptado que mistura vários conceitos religiosos do Ocidente e também do Oriente, associando tudo isso a várias vertentes filosóficas e religiosas com muita imaginação e com muita distorção das leis da física. Né? E aqui no Brasil, na verdade, é muito difícil distinguir realmente o que é numerologia cabalística e numerologia pitagórica, né? É, porque no fundo tudo se mistura. Né? uma coisa que é muito importante entender é que a diferença entre a cabalística e a pitagórica mais gritante, ela não pode ser determinada pela maneira utilizada para se converter as letras em números, tá? A diferença não está nas tabelas ou na forma de conversão. Você pode usar até a tabela medieval de Bongo para converter. A diferença é, está na visão, na filosofia, digamos, né, e no entendimento que se faz do mapa numerológico. Basicamente, a diferença está no conceito e nas crenças, principalmente. Então, visto dessa forma, entendido dessa forma, né, por esse ângulo, nós podemos dizer que aqui no Brasil, praticamente, 99,99% ,99 do que você encontra aí no YouTube, na internet, ou como numerologia, né, é, ou seja, praticamente tudo que dizem ser numerologia, seja cabalística, kármica, é tudo... É, numerologia pitagórica, tá? no conceito e entendimento, que, que utiliza conversões diversas. Né? A conversão, em geral, se utiliza a, numer, a conversão caldeia, né? que essa tabela todo mundo conhece como cabalística, mas que é, todo o conceito, a visão e a interpretação, inclusive, é da numerologia pitagórica. Então, independente de, do método de conversão que você está utilizando, a visão da numerologia que nós temos no Brasil, que os numerólogos, professores, especialistas, orientadores e tudo mais dizem aí, até porque eles desconhecem essa questão, tá? é baseada nos fundamentos da numerologia pitagórica. Tá? Então eu diria que a numerologia pitagórica é uma numerologia experimental. E Como tudo que está ligado aos movimentos etéricos de nova era, né, não tem uma personalidade própria. As coisas vão sendo incluídas e largadas pelo meio do caminho à medida que os adeptos e seguidores aderem ou não àquilo, né, ou àquela ideia. Por isso é comum você ver praticantes de Pitagórica misturando numerologia com astrologia, com tarô, com meditação, né, com portais, sincronicidade, e um monte desse festival todo, dentre várias outras crenças ritualísticas aí, né, mas em termos reais, a diferença está nos fundamentos, na maneira de entender e ver a numerologia, tá? Enquanto a numerologia cabalística tem uma visão mais tradicionalista e espiritual, né? focada na evolução da alma e considerando a alma como uma entidade individual e independente, a numerologia pitagórica defende a interdependência, né? onde tudo faz parte de um todo e se analisa tudo pelas múltiplas interações, né? focado no todo. E nesse contexto cada um tem a obrigação para com os outros visando um bem maior. Então, todos, querendo ou não, têm, na visão pitagórica, uma obrigação para com o universo, que é o Deus supremo do esoterismo. Né? Eu resumiria a pitagórica como um conceito coletivista em detrimento da individualidade de cada um, né, para o bem do universo, enquanto a cabalística possui um princípio evolucionista visando o bem da alma. Então, um dos princípios básicos da numerologia pitagórica é justamente é, psicoterapia psicologizar, né? Psicologizar a religião, tá? Por meio do que eles chamam de um estado mental ou expansão da consciência, que nada mais é do que é um estado de espírito projetando projetado nas emoções, nos arquetipos, e etc, etc, né, diferentemente da cabalística, que não segue nenhum tipo de tradição ou de valor próprio a, a Pitagórica ela é mutante e populista. Né? Ela vai se transformando e sendo influenciada conforme o momento histórico em que ela está sendo inserida ali ou usada. É o lema, é o lema básico do esoterismo, né? fluir com a vida e deixar a vida lhe levar. Por isso é mais conhecida, talvez até porque é mais comercial, né? mais popular. Agora que você já sabe a origem oficial e histórica da numerologia pitagórica, Fica muito mais fácil você entender se está seguindo algo pelo que você identifica ou não. Né? Agora você sabe, inclusive, o que é a numerologia pitagórica. E, independentemente de cada um acreditar ou não, essa é a origem histórica e real da pseudonumerologia chamada de pitagórica. Tá? É o que está na história, e se você acompanha a história, é isso que você vai achar. Se você quiser se aprofundar mais no conhecimento da numerologia e no desenvolvimento pessoal, aí na descrição do vídeo eu uma relação de livros que você pode livro que eu escrevi para você conhecer e que você não deveria deixar de ler então se você tiver qualquer dúvida ou sugestão também críticas né você pode falar diretamente comigo usando o link do meu WhatsApp que está aí embaixo também na descrição do vídeo se você quiser dar sua contribuição dê a sua opinião aí nos comentários para compartilhar com a gente as suas ideias né? por hoje vamos ficando por aqui continue acompanhando o nosso canal e a qualquer momento eu volto com mais novidades para você. Muito obrigado pelo seu tempo pela sua atenção. Um forte abraço e até a próxima. Até lá.